E fala que não mais para o canal, se não fechar a porta aqui, tá? Então, gente, ó, a primeira coisa que eu vou deixar na descrição o link do modelo do The Adorman, tá? E cima assim, desse dispositivo em que vocês vão lá e que, que às vezes que é mais fácil do que procurar. E vão aqui, ó. Esse é o modelo do The Adorman. Então, gente, a primeira coisa que você fazer, o vendo, você vai fazer assim, você vai recortar você vai cortar ele, e vai recortar ele, e deixar ele mais ou menos assim. Vai deixar ele tipo assim. Pronto. Então, gente, não esquece de pegar o modelo lá, tá no link da descrição, tá? O modelo tá no link da descrição. Então, vamos lá, né? Então, assim, vocês vão deixar isso tudo em preto. Isso é imagem, por isso não vai mudar a cor. Então, gente, você vê com o texto é chamado... Te adoro mesmo. Se o tutorial quiser usar o um modelo, pode, mas não pode fazer totalmente igual, E a fonte vai ser aquela que todo mundo de abadi. E a tava é da fonte, tá bom assim. Vou comprar essa fonte, se você ver. Tracinho, big. Beijinho, você fica big. Vocês vão baixar então, fonte. Para mais ou menos uns 48. E depois, é só criar um hyperlink. Para o próximo slide. Aí vamos aqui, você faz a seleção, a seleção de capítulos. Vai ser assim e desculpa, e vamos aqui fazer assim e vamos fazer logo as assim. cenas. vamos fazer a seleção dos capítulos. Vou fazer só um capítulo por enquanto, por causa que o jogo está em demo. Joia só tem um capítulo e caixinha aqui. Dente, e aqui, sem contorno e eu admiro a tua um quadrado, porque senão vai ficar muito esquisito você eu os churros de se eu assisti um pouquinho mais, eu não vou escrever uma palavra aqui sem e empreendimento ai Jesus, que eu escrevi o nome dos capítulos aqui. Tem um ano e aí, cabeça que ele cama de botão? Tá gravando? Tá gravando. Tem um ano. House. E vocês vão te... Eu escrevi errado, sou monha mesmo. E vão tirar esse imperlink Colocar em senso. E vão criar um botão de na capítulo. um select. Um select. Será é que tá pronto o selecionador de chaps, só que não, vocês vão criar um link para aqui, para o próximo slide e pronto. Aí vocês vão criar um novo slide, Vou criar um texto, Sim, vem ver, January, posso colocar o que você quiser, mas vou colocar em janeiro mesmo, porque eu sou o que eu quero. januário e está errado já acho que já não é como se eu vou ver aqui tá, porque eu sou meio burrinho Matheus Burro. ou seja, janeiro ah tá certo pamonha e pronto Aí vocês vão aqui ó, copiar isso daqui e vão escrever um conto desse um que, uma história. É fácil. Como o plot é, é retardado, Retardado, né, Ponte? Deixa eu mostrar retardado tá porque eu quero. E daquele dia. Okay, né gente? para simplesmente o cara ao meio eu vou esse botão aqui e continue e gente, esse foi o tutorial de hoje se quiser parte 2, como mais é esse jogo de modo para e vou deixar o modelo do teador não se quiser instalar tá? ou baix Quer dizer, baixar o modelo então, gente, espero que vocês gostado desse vídeo, deixa bastante like, se inscreve no canal, porque ninguém tá se inscrevendo no canal, a maioria das pessoas não são inscritas, então não esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like nesse vídeo, tchau, então, tchau, fui!